Salve, sou Marco Querini, estou aqui nos Estados Unidos, em Orlando, vim passar o final de semana com a minha sobrinha que vai fazer aniversário, com meu cunhado e com minha irmã. E é incrível, porque todas as vezes que eu venho aqui em Orlando eu tenho sempre é, uma surpresa muito agradável com o lado do empreendedorismo. Ontem mesmo, nas atividades que eram voltadas para as crianças, a gente utilizando o fast pass para justamente enfrentar a fila, né? a gente pode fazer isso pelo menos com três brinquedos diariamente, a gente viu a importância que eles dão nos mínimos detalhes, principalmente em relação à criança, de fazer com que ela participe das atividades, que ela interaja com as atividades. E não é só uma interação lúdica das crianças com atividades, também é uma interpretação que pode ser feita junto com os próprios pais. Uma atividade positiva, em que os pais têm uma participação direta. E isso é muito legal. Uma outra característica é que eles estão sempre inovando. Então, os brinquedos, os detalhes, a riqueza de como é feito para interagir, criar ilusão ocular, auditiva em todos os participantes. O som, é, a parte do cheiro, inclusive em algum em alguns brinquedos que a gente utiliza, vamos dizer assim, em realidade virtual e 3D, a gente percebe que a, até essa parte eles se preocupam para que a parte dos sentimentos fiquem conectadas na, na experiência. Ou seja, quem participa de uma atividade aqui em Orlando, na Disney World, sabe como é que é, fica gravado na recordação e tem vontade de regressar mais e mais vezes Justamente porque eles conseguem tocar o sentir. Essa é a transformação do negócio deles. Não é só na qualidade, no atendimento, mas sim deixar lembranças e emoções relacionadas à fantasia e relacionados aos sonhos. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curto o vídeo, curto o canal, deixe seu comentário e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente fazer a nossa transformação, ajudar quem a gente ama e, é claro, ajudar na construção também de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.